você não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente lá, lá, lá, lá, lá. rapidamente la você não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente la rapidamente me deu um pequeno toque. Talk. Eu sei que quero Não vou mais te agradar Porque eu mereço Eu mereço Mereço Mesmo se você não gostar De mim um momento Não vou me preocupar Porque eu te conheço Conheço Tente evitar os meus olhos, hey, tente esconder... Oi, gente, tente, tudo bem? Hoje aqui um episódio de... especial pra vocês de Passiones e Intrigas, não, pra comemorar que hoje, olhamento. dia 2 de outubro de 2020, está tá fazendo exatamente um ano que estreou o primeiro capítulo. Gente, como assim? Passou tão rápido já? Ai, gente, foram duas temporadas que vocês viram, tem a terceira que já está gravada, faltam algumas coisinhas por conta de tudo que está acontecendo no mundo, não podemos terminar ainda, mas em breve vamos gravar tudo que falta e em 2021 para vocês teremos a terceira e última temporada de Possões e Intrigas, eu reuni os meninos para falar um pouquinho de como foi essa experiência de gravação né? É, digamos que eu conhecia quase todos bem. Um ou outro eu não conhecia tão bem ainda. Mas, Bom, gente, como eu tava falando para vocês, é, a gente evoluiu bastante da primeira temporada pra segunda. E na terceira tá bem melhor, gente. Ai, foi muito bom gravar com todos. A cada temporada entrou mais gente. Na segunda temporada entrou o William e a Priscila na terceira entrou o Doug e a Bia, que vocês vão conhecer, e foi tudo muito lindo, gente, é isso. É... Eu tenho muitas saudades, mas momentos que não voltarão. Foi momentos que já aconteceram e a gente fica na história pra sempre tá aí no YouTube, pra sempre, pra todo mundo poder ver e rever quantas vezes quiser. É... Eu gosto muito do pessoal de todos e eu espero algum dia, quem sabe, reencontrá-los, que agora já não moro mais no Brasil. Né? já estou seguindo o meu caminho, como todo mundo sabe. E é isso, gente. E o que acontece? Eu pedi para os meninos mandar um recado para todos vocês também. Então vamos ver os recados deles. Oi, pessoal. Aqui é o Yuri, de as intrigas. Falar um pouco sobre como foi os dias de gravações lá e tal. Ah, foi muito bom gravar com eles. Foi tipo uma turbulência né, de, de gravações. Foi dias gravando. Mas foi bem gostoso é, gravar com eles. Tipo, são é gente da hora bacana. Eu gostei muito de gravar com eles. E tamo aí pro próximo, hein? <risos> Oi gente! Vamos de barulho no fundo que os vizinhos não colaboram. Eu sou o Leo Betaninho, interpreta Lejano de Passiones Intrigas. E assim, vim aqui falar pra vocês que estou assustado. Já faz um ano desde que Passiones estreou. Um ano, gente, tanta coisa acontecendo nesse um ano, tanta coisa boa e outras coisas nem tanto, né, como essa pandemia. Mas foi tudo tão maravilhoso e bateu hoje uma saudade, uma nostalgia desse dia. Eu vim aqui falar para vocês um negócio que é tipo assim, olha, marcou muito e eu levo isso para sempre. Primeiro Passiones marcou minha vida. Mas eu lembro no primeiro dia, gente, eu não conhecia ninguém, só o Lucas que só. Eu tinha que principalmente com o Dio, que faz o Frederico, e com a Júlia, que faz a Maitê porque eu era casal, eu, do Federico, e primo da Maitê, só que assim, a gente, não se conhecia, mas foi tão legal, porque a gente demorou para se soltar, mas aí depois no segundo dia estava todo mundo junto já, zoando, brincando e, e se ajudando, mas assim, foi uma química muito gostosa, muito gostosa, com todo o elenco, todo mundo maravilhoso. O, os bastidores passando era a coisa mais gostosa que tinha, sabe? Era todo mundo brincando e rindo e falando sério, às vezes brigando porque a gente se estressa, porque, gente, é difícil, mas um ajudando o outro, principalmente eu aqui me ajudando, gente, o povo me ajudando porque eu era péssimo, eu não conseguia decorar um texto, mas é isso, saiu o que saiu e eu tô muito ansioso pra terceira temporada que vem aí, vem sim, aguardem que tá, olha, maravilhosa e eu tô morrendo de saudade de gravar, aglomerar, logo isso tudo passa e a gente vai poder estar tá, todo mundo junto de novo, curtindo Passiones. Um grande beijo pra vocês, gente, e se cuidem, fiquem em casa. Gente, eu sou a Priscila. Eu faço a Mercedes pra de um intriga, Entrei na segunda temporada, mas eu acompanho há muito tempo. E eu desejo parabéns por esse um ano de série. Beijinho, gente! E agora é a terceira temporada, hein! Oi, gente! Sou a Grazi, interpreta a Thalia. Em Passadores Entregas. Tô aqui pra deixar uma mensagem especial de um ano da estreia da novela. Você não passou tão rápido, né? Passou tanta coisa e, e a gente tá aqui preso em casa. No meio de uma pandemia, mas se Deus quiser a gente vai sair daqui. Enfim, quero deixar aqui um relato sobre um dos dias das gravações. Que foi basicamente do primeiro dia. Ninguém se conhecia. Apesar... De algumas pessoas se conhecerem, por exemplo, eu conheci o Lucas e eu conhecia também o El. Eu também conhecia a Júlia, mas só que a gente não conversava tanto. Foi bem. Foi um clima assim. estranho no começo, porque a gente não se conhecia, então ficou esse clima meio estranho. Mas foi. foi gostoso. A gente conseguiu se conectar bem. E aí foi tipo. ladeira abaixo, né? Todas as gravações a gente conseguiu construir essa novela tão. Marcante, assim, pra todo mundo aí. Fato engraçado. Se vocês forem perceber, na primeira temporada, de uma evolução do crescimento do meu cabelo. Quando eu comecei a gravar, eu tava com o cabelo crescendo, que eu tinha ficado careca, né? Então, não ficado, né? Tinha raspado meu cabelo. E aí, foi crescendo durante os episódios. Então, é isso, pessoal. Siga a gente lá nas redes sociais. Logo mais tem terceira temporada. E eu espero ver vocês lá. E é, dando aquele apoio. E é isso. Beijo. E até a terceira temporada, gente. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ju. Eu faço a Maita Cassandra Saporeto, a vilãzinha de passiones e intrigas. Nossa websérie que hoje tá completando um ano desde que foi lançada, olha só, é nesse meio período, nesse meio período, né? Na época, eu conheci gente nova. Né, fiz as amizades novas Ter feito Maite também Essa coisinha ruim Foi de certa forma Legal também Que eu já tinha, entre aspas, uma certa Experiência fazendo peça de teatro Na escola, assim, nada profissional Mas a Maite foi a primeira vilãzinha assim, Mesmo amadora Mas querendo ou não foi a primeira E caramba Duas temporadas já A terceira vai sair mas para isso a pandemia tem que acabar e vai acabar. Vamos ter fé, né? Vamos ter fé e para você aí que está assistindo esse vídeo continue se cuidando, se possível fique em casa. Se tem que sair tome todos os cuidados, lavando a mão, tanto com e sabão, tanto com água e sabão quanto como álcool em gel. Usando máscara, mantendo o distanciamento das pessoas, viu? Se cuidem! E assim isso passar, a gente vai terminar de gravar e vai trazer a terceira e última temporada. Ou será que não? Da. Eu acho que é a última. Da nossa minissérie! Passando as intrigas linda, maravilhosa. E é isso. Um beijo a todos, obrigada a todos que participaram. Da produção e todos que assistiram a primeira e segunda temporada. Um grande beijo pra vocês. Adeus! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o El, que é o Pandora. Tô aqui pra comemorar, né? Um ano de aniversário de passantes intrigas. Espero que vocês tenham gostado muito. É só um recado rapidinho pra dizer, não né, O quanto foi maravilhoso ter feito parte, a gente tem Quem me diz que foi muito divertido tudo. tem medidas que foram muito tentativas por conta, né? de trabalho, algumas, algumas outras ocupações, mas foi muito divertido ter participado de tudo assim, quero agradecer a todo mundo que compartilhou, deu like, comentou e se divertiu com as nossas brincadeiras, tá? Muito obrigado mesmo, reassistam para quem já assistiu, para quem não assistiu compartilhe pra assisti também, tá? E continue acompanhando a gente, Acompanhe o canal do Lucas, porque ele sempre tá postando uma coisa muito bacana, e não deixe de nos amar, ocupações e estamos sempre vivos. Obrigada. <risos> Lucas, conseguiu? Deu tudo certo, então? Ah, tá tudo perfeito. Eu não vejo a hora da nossa primeira apresentação. Eu acho que a gente em Buenos Aires. O meu é daqui a alguns dias começar a jogar com Ai, amiga, é o que eu mais quero, sabe? Mas, realmente, eu vou a apresentação agora com as matérias Angelicais. Eu não posso deixar eles assim do nada. Então. Mas você pode voltar depois? É, realmente. Alô? Alô? Alô? Que bom estar sua voz. Que? Está no Brasil? Posso, um abraço? Claro.